Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, quero te mostrar um paraíso. Uma casa em meio à mata, num condomínio fechado aqui em Gramado. Uma mansão de 400 metros de área construída, 1500 metros de terreno, 5 dormitórios, sendo 4 suítes. Gente... Que casa sensacional a vista que essa casa tem para o vale, pôr do sol, finalzinho da tarde. Quero ver se dá tempo de te mostrar. Ela vem comigo aqui, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o valor dela, tá? Gente, condição de pagamento que é também é ele estuda receber imóvel. E seja bem-vindo, seja bem-vinda à sua casa em gramado, a sua mansão num paraíso que nem esse aqui. Gente, acabei de entrar. A minha esquerda aqui, sala de jantar, espaço gourmet, cozinha totalmente integrada. Uma salinha de jogos do lado. Ambiente social, estar com lareira aqui. E aqui mais um living, mais um estar aqui, gente, ó. E o lavabo tá aqui do lado, olha só. Deixa eu te mostrar. Aí está o lavabinho. Bem diferenciado. e Gente, vem cá. Eu quero te mostrar antes que o sol se ponha totalmente. Olha a vista que a gente tem aqui, gente, do terraço do imóvel. Isso aqui é um terraço. Desse um mirante, um terraço. Olha essa vista aqui pro vale, que linda, gente, ó. E fica próximo ao centro de gramado. Nós estamos falando em menos de um quilômetro e meio do centro de gramado. Olha só, gente, que linda vista, né? Maravilhosa. Quero ver se eu te mostro isso aqui bem rápido. Porque tá ficando noite, tá bom, gente? E futuramente eu quero fazer um vídeo de dia aqui também, né? Pegar um sol nascendo, fica lindo aqui. Aqui a, a churrasqueira, então, a gente, o pessoal faz churrasco aqui. As mesas, toma banho de sol, cadeira, contempla a natureza. Que lugarzinho maravilhoso para ficar aqui, hein? Só olhando a paisagem, escutando o canto dos pássaros. Agora sim, essa aqui é uma casa moderna, concreto aparente. Aqui tem umas lâmpadas multifocal aqui. Lareira, a lenha, o piso é concreto polido, olha que diferente gente, o piso ó, olha que eu achei aqui uma lupa, quando você tem uma lupa em casa significa que a casa é bacana, é casa de gente rica, <risos> olha só, a gente tem muito espaço totalmente integrado aqui, sala de jantar, 10 pessoas, madeira nobre, aqui é a cozinha, tem uma ilha aqui com fogão cooktop, churrasqueira, olha o detalhe aqui da churrasqueira gente, isso aqui é madeira, tá? Ó. Madeira, madeira, madeira. Linda, né? Aqui a gente tem então, gente, a, a sala de jogos. Uma mesa de ping-pong, que aliás, eu sou mestre no ping-pong, ninguém me ganha. Hein? Às vezes eu deixo meu pai me ganhar. Se estiver vendo o vídeo aí, pai, ó. <risos> tá lançado o desafio aí, ó. Eu deixo o senhor ganhar algumas aí para ele não ficar triste, né? Tem que fazer isso com os pais, né? Olha só, gente. Que casa sensacional! Ele tem três andares lá embaixo temos duas suítes em cima três dormitórios garagem fechada e abrigo para cá eu vou te mostrar antes de subir só para te ver olha só gente ó que lindo né isso aqui é um cartão postal meu cara que casa sensacional vamos então subir gente então quero te mostrar os dormitórios ali em cima e a vista que a gente tem aqui em cima Olha só, chegamos aqui em cima Aqui a gente tem tipo um estar íntimo aqui Que dá pra ser um dormitório tranquilamente Temos uma sacada aqui pra frente Aqui a gente tem o primeiro dormitório A primeira suíte Uma cama de casal uma, Quer dizer, duas camas de solteiro Tem uma sacada ali com vista E eu vou te mostrar Olha o banheirinho E aqui meu cara, vem cá, vamos lá Deixa eu te mostrar aqui, espera para calefação, piso vinírico, aqui a segunda suíte, seja bem-vindo a uma das suítes com a vista mais linda de gramado, Ó, só um detalhezinho aqui tem mais um terraço mais alto ainda, e eu vou te mostrar a vista da suíte principal, o ar-condicionado já está aqui, aqui o banheiro. Da segunda suíte. Agora vamos acessar a suíte principal. Seja bem-vindo, então, à sua suíte em gramado. Televisor na parede. Guarda-roupa armário tá aqui. Gente, olha essa vista aqui. Eu nem sei pra onde é que eu vou, meu cara. <risos> olha só, deixa eu abrir aqui. Olha a vista da janela do seu quarto. Tranquilidade paisagem, os cachorros, olha só, os pássaros cantam e os cachorros também, ó, os cachorros estão cantando. <risos> olha só gente, lindo, né? E aqui vê que eu tô, aqui eu dormi, aqui é a cama de casal, tem uma porta-janela ali, gente também. Aqui onde eu tô tem um sofazinho só para você ficar sentado aqui, hein, contemplando a vista. Aqui é uma banheira de hidromassagem, um banheiro do casal. E agora, meu caro, nós vamos descer mais um nível. Nós vamos lá para baixo, onde eu quero te mostrar. Temos mais duas suítes, mais uma garagem fechada para dois carros e mais abrigo para cá. Inclusive, a gente tem aqui nessa casa até uma casa na árvore. Sério mesmo, uma casinha na árvore. Eu quero te mostrar. Olha aqui, gente, mais uma passada no livro. Olha que lindo esse livro, gente. Maravilhoso, né? Agora vem cá, vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui. Nós vamos descer por aqui. Ó, próximo nível. Sendo. Aqui a gente tem mais duas suítes. Deixa eu mostrar a primeira suíte. Está aqui o banheiro dela aqui o dormitório esse aqui é de casal aqui atrás nós temos mais uma com, completando então cinco suítes Bom, mais essa aqui aqui também duas camas de solteiro, split piso laminado também, não, não vinílico temos uma pia aqui aliás não entendi porque é pia aqui, mas tudo bem. Aqui é a garagem, olha só, olha quantos carros cabem aqui. Grande, né? Lembrando que você está num condomínio fechado. Agora, quero te mostrar a área de serviço na corrida aqui. E quero te mostrar o pátio. A área de serviço. é ali uma dependência de empregada e um banheiro de serviço que eu não tenho a chave, tá cadeado. E aqui, meu cara, olha só. Todo esse pátio aqui atrás é seu, aquela casinha na árvore também. Nós vamos. Descer aqui, vamos explorar a mata aqui, gente, ó. pena tá finalzinho da tarde. O sol se pôs muito rápido, tá nublado, acho que vai chover. Mas olha só, casinha na árvore. O terreno tem 1.500 metros de área. E a casa tem 417 de área construída. Uma mesa aqui, gente, ó, para você fazer um piquenique com as crianças aqui. A casinha na árvore tá ali. Logo ali embaixo, gente, você encontra a bruxa de Beto <risos> Tô brincando, não, tô brincando Gente, que casa linda, né? Olha só Sensacional, né? Olha aí, gente, olha aqui a fachada dela Olha a cor dela E aqui, gente, ó Você pode colocar mais um carro aqui hein? Que eu abri que eu falei, ó Ela, O carro desce por aqui E pode parar aqui tranquilamente Gente, preço aqui na descrição, aqui embaixo. Só clica no link para saber mais. Se você gostou, chame a gente. O proprietário quer vender, tá, gente? E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Te dê saúde e paz. Tchau, gente. Até mais.